Olá! Neste vídeo daremos continuidade na anotação da RT Múltipla Mensal, onde demonstraremos como inserir as atividades técnicas através da tabela de obras e serviços do Confeia e os dados referentes aos contratos da RT Múltipla Mensal. Para iniciar, clique no botão Cadastrar Contrato. Em ação institucional, convênio, informe se há algum convênio entre o CREA Minas e a empresa contratada para geração de uma taxa diferenciada nas ARTs. Escolha a opção específica. Se não há convênio, escolha a opção Outros. Antes de inserirmos as atividades técnicas, é muito importante ressaltar que o profissional deve ter plena ciência da relação unificada de atividades e de obras e serviços de rotina, aprovada pelo Confeia através da decisão normativa 113 de outubro de 2018. Sendo assim... O cadastro de atividades não contempladas pela Decisão Normativa 113 poderá invalidar esta ART. Como exemplo, vamos inserir a seguinte relação apresentada no anexo 1 da referida decisão normativa. Na coluna Atividade, vamos utilizar o item Produção Técnica e Especializada. E na coluna Obra ou Serviço de Rotina, vamos utilizar o item de Artefatos de Cimento. No item Contrato, clique no botão Adicionar Atividade. Selecione a atividade profissional. Em nosso exemplo, vamos selecionar a opção Produção Técnica Especializada.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 Importante ressaltar que as atividades são detalhadas através de sub-itens. Desta forma, a opção a ser selecionada está na cor verde. Vejamos o exemplo a seguir. Escolha o item Estruturas. Após, escolha o item Pré-moldados e Pré-fabricados. Em seguida, escolha o item de Artefatos de Cimento. Logo abaixo, deverá ser informada a unidade de medida e seu quantitativo. Para inserir uma nova atividade, basta clicar novamente no item Adicionar atividade e repetir os procedimentos anteriores. Pronto! Concluímos como incluir as atividades técnicas. Vamos agora inserir os dados referentes aos contratos. Vamos inserir o contratante. O cadastro pode ser realizado durante o preenchimento da ART ou de forma individual, através da opção Contratantes, na tela inicial do ambiente de serviços. Importante ressaltar que, independente da forma como efetuamos o cadastro, ele poderá ser utilizado no preenchimento de novas ARTs, pois as informações ficarão registradas no banco de dados do CREA Minas. Neste exemplo, realizaremos o cadastro durante o preenchimento da ART. Selecione o tipo de contratante. Em nosso exemplo, vamos utilizar a opção Contratante Pessoa Jurídica. Em seguida, informe o número do CNPJ e clique fora da caixa de pesquisa. Tendo em vista que o contratante ainda não está cadastrado, surgirá o botão verde,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 Informe o número do contrato, caso houver. Informe a data em que foi celebrado o contrato. Em seguida, informe as datas de início e previsão de término da obra ou serviço. Frisamos que as datas de início e previsão de término devem contemplar o mês em curso, podendo o profissional preencher a referida RT até o décimo dia útil do mês subsequente, conforme artigo 37 e 38 da Resolução 1025 do Confeia. Importante destacar que a data de previsão de término não exime o profissional de realizar a baixa desta ART por conclusão da obra ou serviço. Informe o valor do contrato. Este interfere diretamente no valor da ART múltipla conforme tabela B de valor de obra ou serviço de rotina aplicado à ART múltipla da Instrução de Serviços de Valores de Anuidades, Serviços e Multas do CREIA-MG. Informe o endereço relativo ao contrato cadastrado anteriormente. Você poderá utilizar o cadastro do contratante ou outro endereço desejado. Conclua o preenchimento clicando no botão Adicionar. Você será direcionado para uma página contendo os detalhes da ART e do contrato adicionado. Para adicionar mais atividades e contratos, basta repetir os passos realizados anteriormente. Caso seja detectado algum erro no preenchimento ou seja necessário alguma alteração na ART, isso será possível enquanto o boleto não for gerado. Importante ressaltar que todos os contratos devem ser inseridos antes da emissão do boleto, sendo exigido como mínimo o registro de dois contratos. Para a emissão da taxa, clique no botão Emitir boleto. Confirme a emissão clicando em Sim. Eu confirmo a emissão. Escolha o sacado do boleto e clique em Adicionar. Agora, clique em Imprimir boleto. Pronto! Você receberá um e-mail confirmando o cadastro de sua ART.